E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver que integrais de linha em um campo escalar independem do sentido percorrido. E já vimos que se tivermos uma curva em um plano xy e fizermos a parametrização da mesma, isso iria gerar uma outra parametrização que basicamente é a mesma curva, mas vai na direção oposta. Ou seja, essa aqui começa nesse ponto e vai Vai até esse enquanto essa tem o sentido oposto. E o que eu quero saber neste vídeo é se a integral de linha de um campo escalar ao longo dessa curva é igual à integral desse mesmo campo no sentido oposto, ou seja, a integral dessa curva de f de vezes ds é igual à integral dessa mesma curva, só que no sentido inverso. Ou seja, será que importa se percorrermos a curva assim ou assim quando estamos calculando a integral de linha em um campo escalar? Para entender isso, deixe eu fazer um desenho aqui. Primeiro, eu coloco o eixo das coordenadas, esse é o eixo x esse, o eixo y, e esse, o eixo z. E eu posso desenhar um campo escalar também, algo mais ou menos assim. E eu vou desenhar somente uma parte dele, ou seja, esse aqui é o campo escalar f de XY. Ou seja, nós associamos cada ponto do plano xy com uma altura que acaba definindo essa superfície, que é o campo escalar. Aí, nós podemos colocar a nossa curva C bem aqui, no plano xy. E aí, vamos mover nesse sentido. E nós sabemos que essa integral busca descobrir a área de uma espécie de parede com uma cortina. Ou seja, estamos tentando encontrar a soma das Infinitas áreas dessa parede, dessa pequena folha de papel dobrada entre aspas, e se invertermos a curva, a ideia vai ser a mesma. O que eu estou querendo dizer é que tanto faz o caminho que você está tentando percorrer. No final, o que você quer descobrir é essa área aqui. Por essa ideia intuitiva, parece que essas duas coisas são iguais, mas nós não provamos matematicamente ainda. E esse DS é uma pequena que na variação de distância que eu estou multiplicando pelo f de XY, ou seja, por essa altura aqui. E com isso eu descubro a área desse retângulo. Mas, claro, nessa cortina, nessa espécie de folha de papel, e você pode pensar nisso na maneira que achar melhor, para encontrar toda a área dela, nós devemos somar esses infinitos retângulos formados. E quando eu faço desse jeito, é a mesma ideia. Então, Intuitivamente, fazer desse jeito ou desse é a mesma coisa, né? No sentido contrário, você tem um ds, uma pequena variação na distância da curva, e para encontrar a área, você multiplica por essa altura. E para calcular a soma desses infinitos retângulos, nós utilizamos a integral. Intuitivamente, parece a mesma coisa, não é? Agora, lembre-se de uma coisa importante de integral definida. Se nós tivermos uma integral de a até b de f dx, de de x, para mudarmos os limites de integração, nós devemos colocar um sinal de menos aqui antes da integral. Então, ficaríamos com a integral de b até a de f dx. Isso é verdade porque se você tiver aqui uma curva que vai de A até B, quando você vai nessa direção, a sua variação dx vai ser sempre positiva, correto? Já nesse caso, o seu dx vai ser negativo. As alturas vão ser sempre as mesmas, mas o dx vai ser negativo. Isso porque você está tendo pequenas variações negativas de B até A. E como estamos calculando área, nós devemos colocar esse sinal de menos aqui para garantir que o valor sempre seja positivo. Já em ambos os casos aqui, o ds vai ser positivo. E isso acontece porque temos sempre a mesma área, já aqui áreas diferentes. Mas, claro, nós podemos provar isso matematicamente. E vamos começar colocando a curva C aqui de forma parametrizada, sabendo que é igual a x de t, e y é igual a y, de t, e o t varia entre a e b. E também vamos precisar das derivadas de x e y em relação a t, e, com isso, a derivada de x em relação a t é igual a x' de t, e a derivada de y em relação a t é igual a y'. De t. Claro! Nós já vimos isso nas aulas anteriores. E se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada. E sabemos que a integral dessa curva de f de XY, onde f é um campo escalar e não um campo vetorial, vezes ds é igual à integral de a até b de f de x de t e y de t, vezes a raiz quadrada de x' de t ao quadrado, mais y de t ao quadrado, dt. E fazendo uma versão percorrendo o caminho contrário, ou seja, de menos "-c", nós vamos ter que x é igual a isso aqui e o y é igual a isso. Então, eu posso colocar que x é igual a x que multiplica a mais b menos t e o y é igual a y que multiplica a mais b menos t. E, claro, o t varia entre a e b. E agora nós podemos achar as derivadas. Então, a derivada de x em relação a t percorrendo o caminho contrário pode ser feita utilizando a regra da cadeia. Você deriva o interior em relação a t e multiplica pela derivada do exterior em relação ao interior. E derivando isso aqui em relação a t, nós consideramos o a e o b como constantes, e aí a derivada de "-t", é "-1", e multiplicamos isso pela derivada de x em relação a a mais b menos t. E podemos realizar essa multiplicação e reescrever isso como menos a derivada de x em relação a a mais b menos t. Para calcular o dy dt, nós utilizamos a mesma lógica. Derivamos o interior em relação a t, e nesse caso vai dar "-1", já que a e b são constantes, vezes a derivada de y, que é a função externa, em relação a a, mais b menos t, e que se multiplicarmos isso, vamos ficar com menos a derivada de y em relação a a mais b menos t. E, sabendo disso, como vai ficar a integral de f de x, y vezes ds, percorrendo a curva c no sentido contrário? Vai ser igual à integral de a até b de f. De x de t, que nesse caso é a mais b menos t, y de a mais b menos t, já que y de t é igual a a mais b menos t, vezes a raiz quadrada de x' de ao quadrado, mais y' de ao quadrado, e como calculamos a derivada de x em relação a t ao quadrado? Basicamente, nós devemos elevar isso aqui ao quadrado, ou seja, menos a derivada de x em relação a a mais b menos t ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa que a derivada de x em relação a a mais b menos t ao quadrado. Ou seja, esse sinal aqui ele vai acabar virando positivo. Então ficamos com a raiz quadrada de x linha de a mais b menos t ao quadrado mas a derivada de y em relação a t ao quadrado, que é a mesma coisa que elevar isso aqui ao quadrado e utilizando essa mesma lógica, nós ficamos com mais y linha de a mais b menos t ao quadrado. E claro, ainda tem um dt aqui essas duas coisas ainda não estão parecidas, né? Vamos tentar simplificar ainda mais. Nós podemos simplificar essa integral utilizando uma substituição. Vamos dizer que u seja igual a a mais b menos t. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar os limites de integração. E, para isso, precisamos descobrir a derivada de u em relação a t que é a mesma coisa que derivar isso aqui em relação a t. E como a e b são tratados como constantes, nós vamos ter que a derivada de "-t", é igual a "-1". E se multiplicarmos ambos os lados dessa equação por dt, vamos ficar com du igual a "-dt". E quando o t é igual a a, o u vai ser igual a, a mais b menos a, e com isso eu posso cancelar esse termo com esse, e aí o u vai ser igual a b. E se o t for igual a b, o u vai ser igual a a mais b menos b, e eu posso cancelar esses dois termos, e com isso o u vai ser igual a a. E aí, podemos substituir tudo isso aqui nessa integral. E com isso, vamos simplificar um pouco, né? ou seja, igual à integral de b até a, já que quando t é igual a a, o u vai ser igual a b, e quando t é igual a b, o u vai ser igual a a basicamente nós invertemos os limites de integração, né? Então a integral de b até a de f de x disso aqui que é u f de x de u e y disso aqui que é igual a u então y de u vezes a raiz quadrada disso tudo aqui e que podemos reescrever como x linha de u ao quadrado mais a derivada de y em relação a u ao quadrado já que tudo isso aqui é igual a u e multiplicamos isso por dt. Mas veja bem, du é igual a "-dt". E se multiplicarmos ambos os membros por "-1", vamos ficar com dt igual a "-du". Por isso, multiplicamos isso aqui por "-du". Mas, ao invés de colocarmos esse sinal de menos aqui, podemos colocar na frente da integral. Ou seja, menos a integral de b até a disso tudo aqui. E só para você ver que esses limites de integração fazem sentido, nós podemos trocá-los. E sabemos que a integral de b até a, de f de U du, é igual a menos a integral de a até b de f du. De U. E, claro, utilizamos a mesma lógica que vimos aqui. E com isso em mente, podemos aplicar aqui. Vamos inverter os limites de integração. E quando fazemos isso, esse sinal vai inverter, já que estamos multiplicando tudo isso aqui por "-1". E aí vamos ficar com a integral de a até b de f du. De y de u vezes a raiz quadrada da derivada de x em relação a u ao quadrado mais a derivada de y em relação a u ao quadrado e multiplicamos isso por du mas, claro, tudo isso foi uma substituição. Isso aqui é a curva C sendo percorrida em um caminho contrário de f de vezes ds, e podemos compará-la à curva C sendo percorrida pelo caminho original. Deixa eu até copiar essa curva C aqui para podermos comparar de forma melhor. Elas são semelhantes, não é? A diferença é que nessa curva de menos c, tem um monte de u, enquanto nessa curva de c, tem um monte de t. Para torná-las iguais, você deve retornar a substituição que tinha feito. A diferença é que na curva de cima você fez uma substituição, ou seja, você chamou u de t. Mas a integral dessa curva c de a até b é igual à integral de f de x de u, y de u vezes a raiz quadrada de x linha de u ao quadrado mais y linha de u ao quadrado u. E se retornarmos à substituição, nós vamos ter a mesma coisa que isso aqui. E isso nos diz que não importa o sentido que você vai percorrer a curva. Contando que a curva seja a mesma, nós vamos obter a mesma resposta. E isso vai de acordo com a intuição que tivemos aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!